Tchau e bem-vindo ao canal Itália com Ana Paula. Hoje é dia de música e a gente vai fazer a tradução de uma música quentinha, super nova, que está aí nas rádios desde o final de março, agora desse ano. E o que eu acho sobre ela? Bem, antes vou falar para vocês o título: se chama Questa Nostra Stupida Canzone d'Amore e é do grupo de Jornalisti. E eu, o que eu acho é que é uma musiquinha muito doce muito suave e feliz, mas eu vou ler para vocês o que o produtor da música e o que o líder do grupo falaram sobre ela. Eu vou ler em italiano, aí eu deixo a tradução aqui, ok? Vamos lá. O líder do grupo se chama Tommaso Paradiso, e ele disse assim... É uma canção que se escreve quando você é plenamente feliz, no senso mais alto de tudo que ela feliz está entender. Talmente si raggiunge il benessere, cioè lo stare bene per davvero, che l'unica cosa che ti frega è la paura di perderlo. Io produttore Lorenzo Sito, Gissi, è una potente, travolgente ed emozionante dichiarazione d'amore di un uomo che vive nel, del suo sentimento e delle proprie fragilità. Per Tommaso l'amore è qualcosa di semplice, reale e concreto. Ela tesa, ela cura, é o final melhor de tudo que filmes. É uma metáfora cartística, ela é a nacional de 2006, mas dentro casa, por vestido da esposa. Agora é que a gente vai fazer a tradução, vocês vão entender melhor é, o que ele quis dizer aqui. Então, antes de continuar, eu já quero dizer para você deixar seu gostei, se inscrever, ativar as notificações, deixar suas sugestões, seus comentários e se desejar ser um patrocinador do canal, vá no box de informações, entre no link que eu deixei lá que você vai saber como Então agora sim, vamos à música Então começando pelo título, esta nossa stupida canzone da Moria". É, esse estúpida que tem aqui, normalmente estúpido em italiano se refere a burro. Mas nesse caso aqui é, é uma boba, quer dizer boba, né? Essa nossa boba canção de amor, essa nossa canção de amor boba. Se domani tu per caso os parisse, se por um acaso amanhã você desaparecesse, E eu não sapesse più com que parlare e eu não soubesse mais com quem falar. Dopo que eu deveria fazer? depois de três gin, de o que eu deveria fazer? Não me va de não estou a fim de recomeçar. Não me vá de sentir-me mal, não estou a fim de me sentir mal. Aí capito que sei, você entendeu quem é você. Sai que eu vim do imundial e da quando te sei. Sabe que eu ganhei a Copa do Mundo desde que você existe, desde que você entrou na minha vida, desde que você está aqui. Sei lá, Nacional de 2006. Você é a seleção de 2006. A gente que é otimista espera que não termine como a seleção italiana 2018, né? Só para. Mas dentro de casa, com o vestido da esposa. Mas dentro de casa, com o vestido de noiva, o vestido da esposa final é melhor de tutti que possiamo guardare prima de andar a dormir você é o final melhor de todos os filmes que podemos assistir antes de ir dormir e chiudendo os olhos, imagino imagina o filmeino e fechando os olhos eu imagino eu imagino filmichino. o filme Tiino faz referência ao aeroporto internacional de, que está em Filipino, em Roma, né? Tu que parte para um viagem, e digo que anafio le piante, aspettando o tuo retorno. Você que parte para uma viagem, e é o que rego as plantas, esperando a sua volta, o seu retorno. Com o guardo perso tra le nuvole, com o olhar perdido entre as nuvens, e o telefone que suona, e o telefone que toca. Não respondo, é ancora presto. Não respondo, é ainda cedo. A Coreia do Norte não poderá fermar tudo isso. A Coreia do Norte não poderá parar de ter tudo isso. Aí fala: E se por caso me dovesse svegliare? E se por um acaso eu acordasse? Colpito da um proiettile al cuore. Atingido por uma bala no coração. Inseguido da estranhas coisas. Perseguido por coisas estranhas. Me basterebbe abraçar-te sotto le coberte. Bastaria te abraçar debaixo das cobertas. O sul divano a tocar-te la mano e a sentir-te respiro. Ou em cima do sofá ou no sofá tocando a sua mão e sentindo ou ouvindo o seu, a sua respiração. Para estar bem e tornar a dormir e tornar a sonhar. Para ficar bem e voltar a dormir e voltar a sonhar. Nem que esta nossa estúpida canção de amor, nem mesmo esta boba canção de amor, que te ascolte quando piange, mentre faz la doccia quando sei da sola, que você escuta quando chora, enquanto faz, enquanto toma banho e quando você está sozinha, quando sai da sola e te sente bela e te sente pronta pela vida que te espera e você se sente bonita, se sente bela, se sente pronta para a vida que te aguarda, estou tornando, tudo. estou voltando, apague tudo. La Corea del Nord non potrà fermare tutto questo. A Corea del Nord non potrà parar tutto questo. Ed è bello così e è bonito, sì. Anche se poi ti fa piangere, mesmo se poi fa chorare, questa nostra stupida canzone d'amore. Essa nostra stupida, o oh, questa nostra boba canzone d'amore. Ed è bello così anche se poi ti fa ridere, mesmo che poi ti fa rire com essa nossa estúpida canção de A música é essa. Agora a gente cruza os dedos, porque se tudo der certo, a gente vai cantar juntos agora. Mas eu vou deixar também o link do clipe original e se vocês forem lá assistir, vocês vão ver que o protagonista é um ator, um ator italiano chamado Alessandro Borghi, e o barista é o Tommaso Paradiso, que é o líder desse grupo musical. Então vamos lá! Agora a gente vai cantar juntos!